Apresentando. Eu, papai Jujuba Bananica No canal. Jujuba Bananica Ai ai! Finalmente chegamos aqui no Parque Aquático, né, Maninho? Isso mesmo! Bom, Maninho! É. Você tá levando o que na sua mochila? Minha roupa de banho. Eu estou levando minha roupa de banho é alguns acessórios Aquelas eu não vou levar nada. Fala para seus inscritos aonde que nós viemos Sim aqui, estamos no parque aquático Dá para bater até uma foto aqui ó. Vamos? Bater uma foto aqui Check check Tem que tirar o óculos né, para nadar depois Sim. É Que é a piscina Check, check. Então, vamos na nossa aventura? Aham uhum. Agora, lá. vamos entrar aqui dentro E botar a nossa roupa uma legal essas roupinhas aqui Mas eu não quero, vou botar a minha própria roupa Ai, ai Eu já deixei aqui Separada a minha mochilinha aqui no cantinho Bom Eu já botei minha roupa Vamos, Julia Senão o sol vai acabar, meu, Você ficar enrolando aí Querida, a gente veio tão cedo que o sol ainda nem brilhou mais. Você demora muito. Esse parque aqui tem muita coisa. Sim, demais. Hum, o cara que tá careca aqui, tem um carequinho aqui. Olha que legal. Não, não quero nada não, moço. Obrigado. Acabamos de chegar, já tá com fome. Ah, um pouquinho. <risos> Vem, maninho. Vamos. Gostou da minha roupa? Gostei. Preto e branco e azul. Maninho, você não vai acreditar no cachê. Olha o nome da menina ali, ó. Júlia! Ai, que legal! Bem, olha o que eu acabei de ver. Nossa, a menina é um vampiro. Jesus Cristo, tá precisando de uma Nossa, praia. Nossa, o barco Vindy Nossa, esse dá da hora, hein. Aqui, Uau. ó. Ai. Vou aqui na frente Nossa senhora. Que... suas mal... Ai, meu Deus, eu vou cair Isso aqui dá maior medo Ai Quem senta aí na frente dá mais medo ainda hum. Ué, parou Ué. Jesus Cristo, tá quase vomitando aqui E ainda tava caindo chuva de água em cima da gente Vamos. vamos... Olha que tubugão O que é isso? Aqui, eu não vou sair daqui não, oh, Maninho, não vou sair daqui não. Tá boa, né? É, oh, maninho, seu, seu cabelo molhou todo. É, mudou de cor, né? É, deve ser por causa do cloro. É, oh, que... o meu também mudou, ele ficou mais escuro em cima e mais claro embaixo. É, verdade. Na verdade, essa cor do nosso cabelo natural, mas você prefere peixe. Vamos aproveitar o um parque antes que encha. Esse encher aqui, aí... Uhum. Ficar, vai ter fila ó uhum. oh, o tamanho da piscina, depois vou nadar nela. Depois ou agora? Depois, vamos Tem um tobogã ali ó, aqui da hora. Bora, vem cá, eu acho que eu sei o que é. Ali ó, na escadona. Na escadona. escadona. escadona. escadona. Olha que legal! Olha! Um bora Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Sai sai, sai, sai, sai, sai, sai. Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, yeah. cheguei primeira! Olha, eu tô com o que a, gente, que a gente viu lá embaixo. Vem! Sobe Nossa. aqui. Ah, ele é gigante. Gigantesco. Nossa, cuidado pra não cair. Hein? Ai! Não olha pra baixo, não. Ah, mãe, eu não vou sair daqui. Não, não, olha pra baixo. Eu não vou cair. Sobe! Vai me derrubar sair. aqui. Ó. Eu não vou cair! sai Ai. Maninho. A, Olha a quanto boia. que a gente tá alto. Nossa, se cair isso daqui, nós tá ferrado. Aqui, maninho. A boia? Não. Que é isso? Vem! Aqui eu acho que é cada um por um. Não, o outro é maior, hein? Aqui, ó. Não, entra nós dois, depois você aperta o quê? Vamos nós dois. Vem? Comigo. Vai. Eu entro, depois. Ai! Vem! Não é pra ter apertado? Ai, ai, ai. Ai! ai. ai. ai. Gente, parece que a gente tá preocupado mergulhando no mcdonalds nossa que é isso? eita porque tem um negócio de vidro onde é que da hora? gente se, bate, se, a gente, se um cara... eita Chegou. chegamos se o cara tiver um martelo carregando ali ó vai ter aquele vidro quebra olha maninho eu achei um muito legal Bom. aquele azul ali atrás ali ó ali em cima do, do lado do McDonald's casa atrás a menina entrando no mundo de arco-íris da é da da é da da é da da da da da brinca aí viu maninho Jesus maninho quando eu subir. Maninho, eu tô caindo, maninho. cheguei Me ajuda aqui! Ai! Vem! Vem. Esse é de três. Vamos! Só nós dois mesmo. Vamos. Tenta... Aê! Eita, eita! Tenta... Ai, ai, Eita, eita, eita! Que tá... legal, tá nossa. caindo água na minha cara! Nossa! Muito legal! Ai, tá rodando! Oi! Que é nossa, isso? tá rodando! Vamos cair na água Luz já pula Já! Nossa Olha A piscina é tão bonita É bonita mesmo né? Maninho Oi Olha Eu sei nadar de costas Quer ver? Sabo Olha aqui, eu sei nadar de costas Viu? <risos> eu vi eu sei nadar de costas Eu também Olha! Parece o papai! Só que o versão mais amarelo! É mesmo, parece mesmo. Deve ser fã dele. Será que ele pegou. Ele assistiu o vídeo da Juju é para pra ganhar esse avatar? É, deve ser Oxe, ele tá querendo ir na contramão. Na contramão? É, a água caindo, ele tá querendo ir. Maninho Olha, é salão de festa! Ali, ali, ali, ó! Tem mais tobogão pra gente ir ali. Onde? E eu vi um super gigante Cadê você? Tá na ponte? Aqui ó, na pontinha é que, eu vou nadando, que eu vou Olha, eu sei nada de costa, eu sei nada de costa Vamos Bora, quem chegar primeiro ganha, já, vem Preparar em suas marcas já Ai, maninho. Ai! Maninho, você tá bugando no meio da escada? Ai, ai, ai, ai, ai Vou ganhar, vou ganhar, vou <risos> ganhar Ai, Não, eu tô mudando, o medo desse... Aqui, aqui, calma, calma, aqui Ah, não, tu chegou primeiro, não bate não né? me... Eu tô com muito medo desse aqui é Eu tô com medo desse aqui, maninho Ah, tinha uma escada ali, é por que você não pegou uma escada? Maninho, eu tô com medo desse aqui Você vai cuidado ó é quem tem o epilepsia. Eu não sei como. Aí. Maninho, eu vou. Olha ah, lá, tá cai. Fecha os olhos. Fecha os olhos. olhos. Vai, vai você. Eu vou até Ai, ai, ai, ai. Nossa. Ai, eu tô ficando cega. Que negócio louco. Eu ai, tô caindo que... de lado. Tô fora, tô fora. Passou! Nossa! Quem tem epilepsia fecha os olhos. Fecha o zóio Ali, ali, ali! Ó, o grandão aqui, ó! Grandão que eu gostei! Ai! Sobe! Eu vou ganhar! Eu já ganhei! <risos> <Aí> não vale! <risos> Olha, maninho! Parece que tem um mapa daqui! Cadê? Tem lugares que a gente pode ir primeiro, segundo, terceiro, é. quarto deixa a menina passar Menina feia? Gorda, cara Ah, não, é ali, ó ali, aê, aê, É daquele aê, lado aê, aê, aê. Ai, maninha, vai salvar Não então oh, que legal Muito legal, a gente passa por baixo da piscina Vem cá, tem uma escadinha Nossa, que negócio doido Vem aqui Maninha, eu, mãe, eu vi, topo, né? olha aquele ali Nossa, parece aquele lá quando você caiu lá, né? É, né? Você machucou, você caiu lá na parte de cima, lá? não me lembrei daquilo, quebrei o queixo Você quebrou o queixo mesmo Ficou todo ralado Até hoje tem essa marca no caixo É, isso aí é verdade Uhum, infelizmente Vamos lá Pronto, sobe aí. Ah, tem escada? É, tem um cara tipo você Tipo eu? Ah, uhum, só que o cabelo dele é azul Oxi. Será que ele tem um irmão? Ele, tem, ele tá com a mesma calça que você ah, oh, deve... Oh, oh, oh, oh. deve ser pura coincidência Quem mandou você vir aqui, seu cabuloso? Tá me imitando por quê? Deve ser pura coincidência Tá me imitando por quê? Vé... Não, maninho, é porque... É, é assim. o que. É o Dudy Vai lá, Dudy Aqui, ó, vamos Vai, deixa ele ir, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, aperta o botão. Ele vai. <risos> <risos> Agora é esperar. Vamos lá. Ai, maninho, deixa com... a boia chegar. Tô aí, chegou. Tô ficando com fome, tô ficando com fome. Depois nós vamos lá comer. No Já, já! Eita, ele não roda não? Roda aí. Não. Eita. Ah não. Não não. Não, não, não, não, não, não, não, Eita! Ai, não, a, ai, papai O papai. papai entrou. Parece vale. parabai! pai. papai entrou. Ai! ai. Eita. Maninho! Ai! Maninho! Maninha, eu tô presa! Ajuda eu! Eita, eita, eita! Nós saiu antes do jogo, antes do final! Nós caiu! Olha que legal, maninho! Olha, que cara forte parece o Thanos! Tá bichinho feio, caramba! Parece <risos> é o Thanos. Thanos é feio. O que tá escrito aqui? Você usar o seu Maninho? Hum. Maninho! Ah, pra usar o teletransporte? Ah, deve ser uma linda. Maninho! Oi! Olha aqui! Aqui ó, vamos pegar o mapa. Tem um mapa aqui. Deixa eu só tomar um banho aqui, né? Sabe? Calma aqui. estar aqui no meio. Tá cheirada essa água, hein? Ui! Ai, tem um cara aqui no aí, ó. aí, aí, Sai daí, sai daí! Vou ficar aqui aguardando ó. Pra ninguém entrar. Tara -tara. Ai, a minha quer é entrar, Deixa ela. ela. Pelo menos ela é menina. Vem. É. Aqui, ó, um mapa. Ai, hum... é, eu tô em cima do mapa. Ai, Ai, Maninho. Olha aí em cima do mapa. <risos> Tem um shopping. Sério? Aqui, ó, de comida. Ah, não. Comida. O ah Essa aqui foi só rarra. Rarra correia. Tem tanta coisa, acho que eu vou pedir uma coquinha? uma coca jujuba. Vou pedir uma só. Juba coca. Oh, uma Juba só. cola. Glup glup glup glup glup glup glup glup glup a joanta. Você pediu o que uma copa? Aham. Uhum. A menina pediu uma joanta. O que, que é Joanta? É uma marca. Joanta. Você também Oi. pediu a joanta. Ah não, é Jutanta. Hum, tanta, é Tanta. Então.. Bem. Vamos tomar aqui. Ai, ai, que é tão gostoso. Hum, blup, blup. Gloop, gloop. Acho que enchi a barriga, maninho. Maninho? Oi. Eu acho que encheu a barriga. Agora vamos. Eu acho que enchi a barriga. Vamos lá ver. Tem um escorregador super bonito que eu achei. Olha aqui, eu um achei aqui enxugado. Vamos pegar? O quê Aqui, ó. Isso é uma boia, maninho. Maninho. <risos> vamos levar. Não dá pra levar ele, não? Não. É do moço, deixa. Ah, mas ele deixou aqui pra usar. Não. Ah, você empurrou. Não. Ele vai pra dentro da água, Não. Maninho, vem logo. Eu quero te mostrar uma coisa super legal. Onde você vai? Pra você? Tô aqui na escadona. Bora fazer a corrida de novo? Tá. É. Só tomar uma pouquinho aqui. Um, <risos> Um, dois, três e já. Não, tu dá mais rápido que eu, ai, ai, tu dá mais rápido que eu Eu sou homem, né? Hum. Fih, você quase pulou em cima Aqui, ó Esse roxo não é não fome ainda, hein? No não, mas tem esse aqui, não. ó, eu acho aqui que dá um super voo. Aqui, ó, maninho, vem Onde? Aqui, ó Vai dá um super vôo, olha isso aqui, meu lindo Olha esse Olha o final dele Vem, vem, olha O final desse Bora Nossa, Já é... peguei as boias, vamos Competição, quem chega mais rápido essa, Vamos lá Conta até três aí Ai, ai, ai. mandei mesmo tempo. Ai, Pera ai, eu tô mais rápido ai. Uh -huh. Maninho, você voou? Eu tô preso no negócio! Eu tô, eu tô rodando na tua ai, ai, ai, ai, ai! Calma! Aqui, peguei as. Peguei! Caiu meu dinheiro! Mãe. <risos> Volta aqui em cima, maninho! Pela escada! Cadê? Aqui, maninho! Aqui! Tô eu fiquei tonto ali, não sei nem eu doutor! Ali, maninho! Ali! Oh, maninha, aqui em cima, ali! Ali? Ah, tô vendo vocês Eu fiquei tonto, ficou rodando. Ai, ai, deixa eu ver o que tem aqui. Hum, tem um roxo que atravessa. Passa debaixo daquele azul lá. Quem é seu irmão? Hã? Quem é seu irmão aqui? Tenta tá parada. Maninho, vem, porque você tá parado. Tem, tem, tem, tem. tem, tem é o é, é meu irmão. Cadê você? Por que você tá parado no meio da escada, não, Maninho? Não, não, não eu, de você, né? eu não, eu não, eu não. Hãããã... Eita, ó o verde. Eita. Vai descer? Vamos! De Mas você espera dar um pouquinho, né? Não já. Vem andar, Maninho! Um... Ai! Ai, ai, ai, ai! ai. Ai! você okay. Maninho, eu tô girando, socorro! Hum, <risos> hum, eu tô me afogando! Vira! Vira! Vira! Pronto! Eu tô me afogando! Eu tenho sorte que o papai me ensinou como respirar debaixo d'água. Eu peguei sua boia. Eu tô nadando de, de costas. Agora eu vou me ver. Tão bom, Nathan! Né? Maninho, olha o que eu achei! Onde? Aqui, desce! Desce onde? Afunda! Respira! Respiração! Respira! Respiração! Já! Que lindo! que a gente foi? Ah! Sim! Uh! É aquele lá, maninho! É aquele Vai. lá que a gente foi! Quase! Hum! Maninho, eu vi um roxo super grande que, baixa, que passa debaixo daquele ali! Maninho? Oi. Maninho? Mas achei que nesse... Que... Que então, comes... é nesse aí, Maninho. Eu me vejo com lado errado. Sério? Sério? Vou <risos> voltar. <risos> Vem, Maninho. Sobe esse tobogã aqui, ó. Vamos de novo nele. Aí depois a gente volta e vai lá naquele... Ó, desse daí. <risos> tá aí uh-huh vamos lá não dá para entrar no meio lá ah, o meio dele é rebaixado rebaixado é. abaixado eu ai, deixa eu ver maninho maninho maninho me espera maninho ai ai ai ai ai ui, ui. Ah, ai ai ai Olha onde eu tô lá Ai, deixa eu voltar aí Ai, eu tô indo aí, maninho Olha onde eu tô aqui em cima Dá mão aí Ai, ai, cai. maninho, ai, caiu Ai, ai, tá caiu Ai, ai, Vai jogar alguma parte? Não Eu caí na terra Eu tô de vilano Eu desfilo bem Sou uma modelo ótima Sou uma modelo que chegou até o fim Eu além. Cheguei <risos> Chegou? Eu vou subir de novo pra te resgatar Olha o outro aí é... Eita, o outro me derrubou <risos> Maninho, eu vou te ajudar Não, eu já tô aí, eu vou descada mesmo Eu desfilo muito bem Eu já voltei e tô indo Eu tô aqui, ó Desfilo muito bem Eu já tô indo Eu desfilo muito bem E cheguei até o fio além Vamos esperar, deixa o menino aí. Aperta o botão. Ai! Ai! ai. Dá a mão, dá mão! Ai, ai, me segura! Dá a mão. mão! Me segura! Ai! Me segura. ai. Pula! A menina ficou presa com o cabeção Nossa! Ai. Não tá dando! Eu não tô aguentando. Vamos por baixo, vamos por cima! Vamos Eu por cima! por baixo. Vamos por cima, vamos por Eu cima! O zumbi que vai de você <risos> vem. vem, sobe em cima de mim Sobe em cima de mim, cima de mim. Eu, tô eu tô pesado, eu tô cansado Sobe em cima de mim, socorro Ah, continuei Duvida é Ia em 2 segundos Dá a mão aí, vai Não, Duvida é minha em 10 segundos, conta Tem um 10 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não, vai, tem que de ser devagar Aí, ó Viu? Okay. Cheguei Chegou Eu ando, eu desfilo Eu ando muito bem Já desfila, eu ando mais Como eu amo desfilar E cheguei no fim E o além Bora, maninho? Bora Ah, não, deixa essa menina aí De novo <risos> Ela tá menina o Maior dela é do quê? maior, maior Maior maior é do Batman sai, sai, deixa, sai. Ela deixa ela aí, deixa aí Vai, vai, vai. abrir, Vamos, aleluia aí. Aqui, ó Peraí, Vamos, entrar aí, tá aí, entra aí Aqui, ó, solta para pra você uh, uh, Vamos uh. de novo nesse Porque não deu, né? Porque... Esse aqui não foi e, Eita, eita, eita, cair, Pior forte, pior esse é, esse é legal, Uhul! Uh, uh. é é, eu gostei. eu já amei. É perigoso. É perigoso. Uhul! Uh, a uh. uh, gente está preso! Uh, uh. Chegou. Maninho! Eita, Meu prendeu! <todos> um morro um morro um aqui, ó. morro um Ah, um morro um morro um morro um morro um morro um morro um morro um morro um Por Bora? Por um morro um morro um morro um morro um morro um então. Ai, ah, eu é mando turbo. A gente tá se desanimado. Mando turbo. Ativa o no... modo turbo. Ai, eu já pulei aí embaixo. <risos> tô aqui, ó. Maninho, olha pro lado. Pro outro lado. Aí, ó. Tô... Oi. Mando turbo ativado. Isso dá tá muito engraçado. Ah, maninho! Tenta cair. É pra ir aí mesmo. Só que era pra ir pra trás. Mas eu aqui em cima, do tô Então, vem, sobe! É por esse lado. Nossa, eu tô mole, da né? é? Moleco? Lério, você já é. Eu já tô muito vagal, ó. Uhum, vem! Nossa! Você também tá assim? Eu tô pulando. Eu tô assim, de boa. Tô de boa. Aqui, não, Oi. não! <risos> <risos> A gente, eu tô meio do nada, dois idiotas e três, um vilipro, Mani, você vai cair. Eu desfilo tô... até, até no gelo. Ah! Eu desfilo até <risos> no gelo. Eu desfilo até o gelo. Olha, onde eu cheguei? Nós chegamos. Sai daqui. <risos> que isso? Sai. Vamos tirar um é, minha. Aqui. é minha. É minha. Oh, Ó, parece eu lá. Muito mais bonito, esse cara é muito mais bonito que você É? Não, muito mais bonito Print Pronto, bora? Bora uh, uh. Bora subir, ai Vou ficar aqui nas pontas Maninho, não fica nas pontas que não vai mudar nada Maninho vai, Não, não Sobe pela escada Sobe por cima Tem como subir por baixo? É, dá pra subir por baixo, mas não dá pra subir por cima. Por quê? Oi, maninho, maninho! Você que tá segura! Se segura! A bomba vai cair! A bomba vai cair! Cai em cima de você. Tá pesada? Tá. Por quê? Humano demais. Mas eu só comi três hambúrguer hoje. Ah, aquele ali, ó. Nós não somos nele. Se Esse aqui, ó. Vamos, nele. Deixa Ai. ele dar um pulo. Qual? Esse aqui, ó, é que eu tô embaixo dele. Mas não é isso aí que a gente já foi? Não. A gente já foi. Aqui. É aquele que a gente fez corridinha. Ah, é verdade. Maninho, olha pra trás. Olha pra trás. Oi, maninho. Maninho, onde você tá indo, maninho? Maninho? Eu tô acordando o cara aqui, ó. Que... Maninho? Oi, maninho. Por que você pintou o cabelo, maninho? Vem, vamos. Vamos, lá, Não só isso não, é só fio. Ai, ai, tem muita gente copiando. Eu sei, né, maninho? Bora. Ai, ai, bora, bora. É, parece que o Flor sinceramente. Tá mudando muito você. Uhum. Bora, maninho. Ai, ai. Eu tô achando estranho, será... Não é ele, maninho, maninho. Meu Deus do meu irmão. Ai, já sei. Que bom. Que bom que eu me livrei dele eu vou, Cadê eu, é? eu já sei, eu vou naquela piscina Cadê você? Você sumiu Calma, Finalmente me livrei dele Cadê minha maminha? Que é onde o senhor era Finalmente me livrei dele alemão. Glória a Deus. você viu a Harper? Oi, você viu a Harper por aí? Ai, que lindo. Ele lá, no vou Olha aí, né? Olha lá, tá lá, tá Você correndo é Tá. Você tá onde ali? Tararara. Caramba, tá ela tem voz, viu? Olha, eu gostei daqui porque provavelmente ela disse que eu tava aqui. Então, vou lá pro tobogã que, tem, que dá epilepsia. Que nem... Quer pular a corda? Vamos pular corda? Oi, oi, oi, oi. Ai, oi. ai, vou lá no tobogã que não tem epilepsia e vou ali naquele roxinho. Oh, não Na verdade, me... Vou encorvar. Então, de... a minha irmã pra vir aqui pro lado. Aí ia é, gostar. Ó, oh, tem até parkour aqui, ó. Ela é, é campinha de parkour. Ó, ó. Aí eu vou fazer parkour daqui pra lá. Consegui muito, velho. Né? Eu vou nesse tobogã, Raibo. Eita, pai. que legal esse tobogã. Uhul. Ah não, não, não, não, eu vi meu irmão, eu vi o meu irmão Ah, eu vi meu irmão Será ele? Cadê é o meu irmão? Oh, Ô gêmeos, tudo bom? Vocês podem falar que vocês viram um monstro de cabelo mais ou menos da minha cor? Oi, não é só vira um Ai, esses dois são muito mal Ok, pelo menos ele não tá aqui. Pelo menos eu vou me livrar dele. Na verdade eu tô sentindo saudade. Ele queria muito ir naquele tocou com raiva. É que ele tocou queria... de arco-íris comigo. Tô... Tem saudade eu ficar indo com ele. Será que eu vou procurar ele? A gente ele tem que terminar fazendo. Ah, eu queria comprar um negócio. Ah, mas não sei. Eu um pouco A vida é eu ficar um pouquinho aqui sentado esperando meu irmão Eu vou procurar jujuba agora Ai ai, vou ficar aqui perto dessa pincana E ficar aqui, bem que eu... Achei, achei, achei, Olha ali Vou ficar bem aqui Oi! Achei você! Ah! Vamos ali no... Cadê o shopping? Quanto que é aquele negócio de deitar em cima? Olha, você me embeteia. E parece que eles não vendem mais, porque acabou o estoque. Mentira, eu vou ver. Aqui é o shopping de... Bebidas, só o... tem esse shopping. É ali na Júlia? É... Ali... N não, não, não. Acho que é. Mola? Pra que mola? Já tive uma ideia. Vou tomar um refrigerante que eu, eu tenho. <risos> <risos> ser isso aqui é uma coca? ah não é ah, não alguém faz... era alguém que era alguém faz... onde pega aquela boia eu queria aquela boia hum. oi, oi. Oi, oi oi oi eu não vi nenhum aqui cadê meu maninho eu me perdi dele eu vim aqui atrás ai meu cadê meu maninho ah, <risos> aqui ó cadê meu maninho mas será? Eu vou tentar vir aqui no topo do barco Pra ver se ele me vê Maninho Maninho Oi, tô escutando a Julia me chamando Eita, eu vi alguém pulando Maninho, ah, aqui em cima da casa Atrás Atrás, não me foge assim de mim que foi? Não vamos assim pular corda de ali, vamos? Fazer gincã? Tem um negócio de vamos. pular corda ali, parece pular corda de encana, maninho. Bora começar a nossa gincana? Eu contra você. É, mas eu não sei, né? É, você tá com... O meu com... tá andando de barato, não sei por É porque você tá com medo de perder pra mim. Vem, Maninha, que que começa. Aonde? A gente tem que nadar e passar esses parkour. Você sabe que eu sou campeão mundial. Eu sei, mas vai pular a corda ali, ó. Então, ali é outro desafio. Então, você ah, vai... então a gente tem que passar tudo aquilo até chegar no final. Onde que é? Eu queria descer lá em cima. Vem, ó. maninho, vamos. Olha a moeda ali. Ó. Vai, vamos. Vamos. Ali, ó. É ali, ó. Vai que eu te tiro. Vai. No jato. Vai. No vai. já. Um, dois, três e já. Pode ir na frente. Ui, agora morreu. <risos> tá batendo a cabeça. Eu tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Aqui, parece que a gente faz subir isso aqui. Ai! Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Ai, ai, ai. Vamos descer aqui. Agora tem que descer. Aqui! Ai! Ah, agora tem que vir aqui. Fazer esse gira-gira. Ai! Aqui. Que poeira, tá até agora. Agora vamos vir aqui. Subir aqui. E aí ele entra lá atrás Maninho, não, vale cortar a caminha Você tá indo pro lado errado 1, 2, 3, 4, 5 Bem assim, unindo Agora a bocadinha aqui Ai Maninho, você tá cortando o caminho Tem que descer aquele Você tem que subir aquele escorregador Você tem que subir aquele escorregador Agora bora passar isso aqui Tá muito fácil que é uma campeã mundial agora, agora tem que subir isso aqui ai, ai, maninho tá todo confuso eu nem sei, ganhei ganhei maninho, ganhei maninho? Oi. eu ganhei uhum. você, você, você, é hype, você... você é hype você é hype você é hype você é Daniel Hyper. <risos> Ela não é a <risos> Hahaha. Ela é loira. Oi, Maninho, vamos fazer de novo. Só que você vai me acompanhando. Tá bom? Vem, maninho. Aqui atrás. Vamos. No já. Pode aqui na frente. Já. Ai, ai, eu sei que ele Ai, ai. Sai daí eu não menina ainda tá com a minha aqui. A Eu gosto. Eu nem. Subindo, subindo, subindo, subindo. aqui ai, bora. Passei isso aqui de boas. Agora ai, tem que dar cinco pules. Ai, tem que subir esse negócio. Ai, esse negócio tem muita al... luz. Aqui. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, entrei embaixo. Tá. Aí aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, pronto. Aqui, agora pula, pula, pula, pula, pula. pula. Aqui. Tá de boas, vamos dar uma corridinha aqui. Dar uns pulinhos aqui. o flash, ativar! E ganhei! Você nunca vai chegar em mim, maninha. Mas eu cheguei. Ai ai. Cansei. Eu Tô morrendo. Tá na hora de ir embora já, né? Já tá até escurecendo, ó. É verdade. Tá na hora de ir embora. Uh! Vamos lá na, na entrada lá pro Landar. E voltar nossas roupinhas e pegar nossas mochilhas. Bora. Lá. Uhul. Ai, maninho, eu tenho uma coisa pra fazer o seu cabelo voltar ao normal. Sério? Vamos oh, é... secar, né? Quando secar ele volta ao normal, né? parece que eu falei sem querer que seu cabelo fica marrom. fica ele é a cor natural seu marrom só que não eu vou eu o vou secar cabelo... com a toalha lá a o minha seu... toalha o seu cabelo é preto só que o cloro deixou marrom hoje tem uma... tem uma tem uma menina desmaiada aqui ó Psh. ok é só esse mas ela ela era é uma fantasma, maninho. Maninho, você tava no fantasma porque eu não, não vi nenhuma menina. Eu Não vi nenhuma menina. Olha, que nasceu. Ela não vi nenhuma menina. Era a menina? Era essa que tava. Ela tava ruim lá. Né? Aham. Uhum. Vamos embora de volta pro. Ah, então, Maninho, toma a toalha. Aí. Check. Agora eu vou botar minhas roupas. Hum. ai, Aqui, botei blusa... Julinha, Julinha, cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Ah. Oita, que fim! Nossa. Tinha um cara me olhando, tinha Seu um Seu cabelo ainda tá um pouco molhado! Tinha um cara me olhando! Eu tinha que dar um jeito! Ah. É aquele ali, ó! Quem? Aquele! Esse cabeça de ovo aqui? Não! Qual? Aquele ali que tá fugindo! Deixa eu ir lá pegar ele! Homens! Eu vou só... Comprar uma comprinha aqui? pegar com um comprinha. oh Tá mexendo... Tá mexendo com a minha mãe aí por quê? Hein? Hum. Tá correndo por quê? Vamos é, é... Deixa pra lá Vamos! Cadê você? Manio! Olha pra trás! Descobri mais um talento! não. Como você faz isso? Descobri mais um talento. Ah, eu tomei um refrigerante. Por que sim, trouxe? Sim. Nossa, foi gente. Tomou pimenta, foi? É. Vamos. O tá andando no aqui. Então vamos embora. Ali, ó, que. É perto dali, ó. A saída? Uhum Tá vendo que ali tá um show? Então, ele não é pare parece um show, mas é um estacionamento Vamos esperar nosso ônibus e dar tchau para o nosso parque Então vamos dar tchau aqui no nosso gramado aqui Ai, tchau parque, qualquer dia eu volto Aqui mesmo Aqui, ó Ai. Ai, ai, maninho, vamos voltar, vamos voltar para a fazenda, vamos voltar para, a fazenda, e a ag... vamos voltar para a fazenda e terminar nossa, vamos voltar para fazenda e terminar nossa agricultura. É verdade. Bom, vamos só tirar uma print aqui para o final. Do parque, né, para, para mostrar é para... para mostrar para, para o mostrar pro porque... Vovô, é verdade, né? Bora. Isso, agora sim, isso. Agora eu vou fazer só uma posezinha, assim, uma pose aqui, ó. Tchau!